Olá, trânsito caótico aqui em Belo Horizonte. Sexta-feira, 6 horas da tarde. 6 horas da tarde, né? Aqui estamos no horário de verão. muito difícil considerar que é noite. Mas tudo bem. Correto é. 18 horas é noite. Eu peguei aqui, ó, o último quarteirão da Olegar Maciel. A Olegário Maciel termina na Contorno, começa na Contorno. Mas, na verdade, por conta de uns 15 metros, ela começa numa ruazinha que tem ao lado da rodoviária de Belo Horizonte. Então, ela começa na rodoviária, termina na Avenida do Contorno. Corta o centro de Belo Horizonte aí, ao leste, né? Ao oeste. É... Aqui, ó, aqui é a região do Lourdes, Santo Agostinho. Se subir essa rua aqui... É, me fugiu o nome dela ali, ó. Salles Brito? Acho que é isso mesmo. Se subir ela aqui, vai pegar o finalzinho da Álvares Cabral. E vai sair na Raja Gabaglia. Já o legado, mas se ela termina dois quarteirões aí atrás, ó. Vamos lá, vou tentar filmar um pedacinho aqui. A gente tem também aí o o registro dessa via aqui na capital dos mineiros pode ficar tranquilo que se o trânsito for agarrando demais eu vou pausando o vídeo ou acelerando para você ficar não ficar entendiado aqui agora nós estamos passando a rua rodrigues caldas e aqui é a Praça da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, atrás dessa via, atrás dessa praça aqui, fica a Assembleia Legislativa. A Assembleia fica aqui no encontro, então, entre as avenidas Álvares Cabral e Olha Maciel. Aí é a praça, bonita... Aqui, Santo Agostinho né? Aqui, ó, à direita Seria Álvares Cabral Álvares Cabral tem ela aí Um pedacinho dela no, no nosso canal Num vídeo Em que eu saí da cidade de Jardim E passo E vou pro centro Álvares Cabral começa próximo ao Parque Municipal, perto de um quarteirão da Afonso Pena e termina no na... contorno, ali no começo da Raja Gabalho. Olha, Gário Maciel, nesse topo aqui é praticamente residencial, tirando a Assembleia legislativa ali, alguns prédios comerciais. Ela é residencial. Nós vamos passar aqui agora ao lado do Diamond Mall. É um shopping aqui em Belo Horizonte. Aí está o Diamond Mall, À esquerda aí do vídeo. Ele é todo esse quarteirão. Ele foi construído em cima de uma área que era do Atlético Mineiro. Não sei se ele pertence ao Atlético. É... Ou se o Atlético tem participação dele. O que mais temos aqui no Allegar Maciel? Temos um templo que é enorme da Igreja Universal. É aqueles prédios ali são os edifícios de atacar esses à esquerda, e aqui está o templo da Universal ó. gigantesco que a Universal adquiriu esse esquadrante aí e ocupa essa área aqui hoje aqui são os edifícios JK complexo aí de edifícios JK eles é são antiquíssimos aqui em Belo Horizonte Tradicionais, tem muitas Ali é residencial Existe ao tempo Aí embaixo, ó, Praça Raul Soares A Praça Raul Soares Ela é o encontro das avenidas Olegário Maciel Bias Fortes, que nós vamos pegar um quarteirãozinho aqui Auguste Lima E Amazonas Conta-se, historicamente, que é... há muitos anos atrás, tarde, de 80, 70, não, não sei precisar a data, alguém sugeriu fazer uma trincheira aqui na Praça Brias Fortes e a Avenida Amazonas passaria por baixo, na Praça Raul Soares, e a Avenida Amazonas passaria por baixo e as outras vias por cima aí disse que apareceu alguém e sugeriu, não, pra que gastar essa dinheirada toda faz duas vias uma por dentro e outra por fora e pronto, tá resolvido não precisa disso enfim é o jeito que nós temos aí a praça Raul Soares ela é gigante mas tem aí duas faixas Duas faixas não, duas pistas mesmo. Olha lá, uma interna e outra externa. Quem vem da Avenida Amazonas e vai para Amazonas, em ambos sentidos, usa a faixa. Usa a pista do meio aí, quer dizer. Aqui, ó, ali o mercado central. Deu para ver um pedacinho dele. Esse prédio aí. Aquele prédio de tijolinho dele. Aqui Avenida Amazonas, ó, entrando à direita aqui, Avenida Amazonas, para o centro, olha que confusão. Esse aqui virou um, um nó. Esse eu quero pegar o legado marcial de volta. Vem para cá. Ali ó, nós temos. Ah é, temos no Olegar Marcial o mercado. Mercado novo mas não tem dois mercados, o mercado central que é aquele que eu mostrei lá e o mercado novo que é pertinho aqui ó esse prédio furadinho aí também à esquerda o mercado novo eu considero ele mais distribuição, gráfica é... em linguagens modernas, atuais, seria business to business, né? de negócio para negócio, mais ou menos. a ideia dele aí tal, tá, um pouco do mercado central. já, já o mercado novo, o merca, já o mercado central ele é comércio mesmo, vão varejo. Conceito. Agora vamos cruzar aqui a rua Tupis Tupis? Não É isso mesmo o Tupis Confundi ela com a outra Essa região aqui já foi muito forte Comércio aqui Em é, Belo Horizonte Hoje, ela é um pouco mais boêmia é... O que tem muito aqui embaixo são lojas de couro, som Sim, som é... Aparelhagem, instrumentos Tem muitos aqui Daqui pra lá, ó, principalmente A direita aí Tem muitas lojas de instrumentos musicais Há uma escola, ah, me fugiu o nome dessa escola estadual, antiga. Temos ela aqui, aqui rua Carijós. As ruas é, que eu estou atravessando nesse sentido aqui em Belo Horizonte, na região central uma boa parte delas tem nome de tribos indígenas. Então é Rua Tamoios, Rua Carejós, Rua Tupis, é, a Rua Guarani. Guarani já é paralela aqui. a Rua Caetés. Já as ruas é, paralelas aqui, o Maciel, são ruas com nomes de estados. E começa do Sul para o Norte. Então, Rio Grande do Sul. tá aqui a nossa esquerda, paralelo à nossa esquerda aqui. Aí, saltando a Guarani aqui, tem a Avenida Paraná. Depois, Rua Curitiba. E por aí vai. Então, é, nomes de, de... De cidades. Cidades e estados, né? Não mantiveram o padrão perfeito, mas... Certa altura aí é quase tudo do estado. Eu quero chegar na rodoviária, mas aqui é meio complicado. Viu? Não, se eu subir ali, eu não vou mais sair lá. Não. Antigamente, se você passava direto aqui, saía na rodoviária. rodoviária termina aqui no começo né, do Olegário Maciel. O começo da Avenida do Olegário Maciel aí. Vai estar, aquela ponta do prédio lá já é rodoviário. E aqui está chegando os veículos aí que vêm da Pedro II ou da... É... Da Pedro II ou da Antônio Carlos. Eu não estou me recordando aqui, se é dá Antônio Carlos, dá para sair ali no Oregão Marcelo Mas quem vem aí da região norte ou nordeste, se ele não sair ali, ele vai sair aqui na frente, nesse quarteirão aqui. Ó. Nesse sinal aqui é justamente a, che a, a chegada da outra ponta do viaduto. Complexo aí da Lagoinha. Aqui rua dos Caetés. Meu destino agora é a rodoviária. Vamos ver se eu consigo gravar até lá. o trânsito não vai dar um nó aqui outra vez, né? Só taxistas são uma bênção. É, tem como entrar aqui, né? Nessa confusão de um trânsito aqui em Belo Horizonte Aí o viaduto aí Ficou mais fácil pra mim sair na rodoviária Desse jeito enrolado aqui Não sabia que tinha invertido Essa rua, né Inverter essa rua Aí essa fila de táxi aí é pra ir pra rodoviária, ó está a ruazinha que eu falei que a olha a termina ó. lá depois ali daquela grade é a contorno do lado de lá e aqui Me fugiu o nome dessa rua aqui é. aqui tem duas ou três ruazinhas aqui Torno Aldoviago tem nomes diferentes Uma delas eu sei que é 21 de abril Mas eu acho que é do outro lado Essa aqui é Paulo de Vou arriscar, Paulo de Castro Vai dar no vídeo se eu acertei Ou se eu conseguir ver ele Bom Aqui à esquerda já é rodoviária. Paulo de Frontinho. Não tem nada de caso. Paulo de Fontinho, esse pedacinho de rua aqui. Isso aqui é um prédio histórico. Ele era usado pela Secretaria de Agricultura. Hoje parece que é a Polícia Militar que está ali. Aqui é a Praça Afonso Arinos. Afonso Pena começa nela. Aquela avenida... A direita ali é Paraná. Minha câmera soltou. Eu estou encerrando o vídeo aqui, então chegando na rodoviária de Belo Horizonte aí. Vamos lá. Estacionamento, preferência do pedestre, inclusive dos distraídos, aí a rodoviária de Belo Horizonte, um abraço pessoal, se inscreve no canal, deixa seu like e até mais. Ok, boa noite.